em 5 minutos esse vídeo vai mudar a sua vida. Talvez isso pareça promessa de político almoço surreal, mas eu preciso que você acredite nessa promessa, porque de fato ela é real. Entenado, alguma pessoa te indicou um link, te trouxe, de alguma maneira você for nessa página, e essa daqui pode ser a oportunidade que você espera para realmente fazer a promessa do final do ano valer a pena. Talvez até agora a sua vida ela não tenha mudado. Talvez até esse momento a sua vida tenha ficado no mesmo lugar. Ou talvez pareça uma montanha russa. Uma hora você está lá no alto, outra hora você está em baixo. E você viu nessa oportunidade algo que de fato pode mudar a sua vida. Mas você já ouviu falar que não existe café grátis? Então, nesse momento, o único preço que você tem que pagar é me assistir. Beleza? Deixa eu te falar uma Talvez você já tenha prestado atenção que na internet tá cheio de pessoas falando que dá para ganhar dinheiro Trabalhando apenas na sua casa, de 300 a 400 reais por dia E você fica pensando, será que isso funciona? Será que isso é golpe? Será que isso é pirâmide? calma Respira! Não é pirâmide, não é golpe Alguns estão dando golpe, não é na nossa casa, beleza? Deixa eu te explicar É possível fazer dinheiro na internet? Sim, é possível Como fazer isso? Como você uma dona de casa, como você, um trabalhador comum do CRT que ele trabalha 8, 9, até 12 horas por dia, pode fazer dinheiro pela internet. Uma coisa é fato. Todos nós precisamos ganhar um dinheiro. Estou falando com você ou É verdade. Todos nós queremos ganhar 100, 200, 300, 400 reais a mais no final do mês. Já nos ajudaria tanto, não ajudaria. E se fosse mil, dois mil reais? Seria bom, né? Mas... Deixa eu te explicar como é que isso vai funcionar. Existem alguns falsos gurus na internet te prometendo ganhos rápidos em 24 horas que você não precisa fazer nada mais do que assistir algumas videoaulas e você vai ter a sua conta bancária cheia de dinheiro. Não é assim que isso funciona. Tudo na vida é necessário. Aprendizado, estratégia e execução. Se algumas pessoas que estão te oferecendo isso não te apresentarem isso da maneira correta, corra delas. Porque o que eu tenho para te mostrar envolve essas três palavras. Nós desenvolvemos um método chamado Next Level, por isso o nome página. E esse método, atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, já tem mais de 5 mil alunos. Desses 5 mil alunos, mais de 4 mil já tiveram resultados. Então dá para você já perceber que o um nível aqui é outro, né? realmente é o próximo nível. Só que como isso funciona? Existe hoje uma plataforma que eu vou te mostrar daqui a pouquinho na tela do meu computador como funciona e como você obtém esses ganhos. Só que antes de mais nada, eu preciso que você entenda. Se você já tem uma atividade hoje remunerada, você não vai precisar se desfazer dela. Se você pensa que não tem tempo, eu quero te falar, você não tem dinheiro. Porque tempo é dinheiro. Eu estou te dando uma oportunidade de ter mais tempo e ganhar mais dinheiro. Ok? Não saia daí. Eu vou mostrar a tela do meu computador e te explicar como esses ganhos funcionam e depois eu volto aqui para falar com você, beleza? Vamos lá para a tela do meu computador. Então galera, como eu prometi para vocês, aqui tá a tela do meu computador, tá? Já estou no site da Hotmart, eu vou ser bem rápido e sucinto para vocês não confundirem muita cabeça. Aqui é como é escrito, tá? Hotmart, tá vendo? Arrastando ele aqui no centro da tela. Depois vocês podem colocar no Google e pesquisar um pouco mais sobre esse nome e vocês vão ver a empresa brasileira, tem muita credibilidade dentro desse mercado. Vocês que não conhecem a plataforma, podem clicar aqui no botão se registrar, como eu fiz agora. Você que já conhece a plataforma, já é um afiliado, pode pular essa parte do vídeo. Aqui embaixo eu vou colocar qual minuto que o vídeo continua, beleza? Agora nós que estamos aqui, meros mortais, não conhecemos a plataforma, a primeira coisa que eu vou te alertar é não crie uma conta com o Facebook. Preencha aqui os seus dados, tudo, tudo normal. Aqui embaixo deixa aticado. o que você busca na Hotmart, vender produtos. Beleza? Clique em continuar. Como eu já tenho conta, eu vou acessar minha conta agora. Logo quando você entra na Hotmart... A primeira visibilidade que você tem, tanto no celular quanto aqui no computador, é exatamente essa mesma tela. A única coisa que vai mudar é aqui em cima, pelos eventos que eles vão colocando, isso daqui vai variando. Mas o principal é o gráfico aqui, que mostra os seus últimos ganhos. Ele começa aqui com os últimos 7 dias, mas você pode ver 15, 30 e personalizar até um ano, tá? Para você acompanhar os seus ganhos. Então aqui você já pode perceber, ó. Dia 31 de janeiro eu fiz reais, dia 1 de fevereiro 1.060. Dia 2 de fevereiro, 392, mas é um final de semana, então não vende tanto. 3, 800 reais, 833, 1177. Na data de ontem, 1334. Então, assim, esses ganhos aqui são os meus ganhos nos últimos dias. Só que eu quero te mostrar como que isso aqui funciona, como que esses ganhos vêm até aqui. Então, aonde nós vamos nos concentrar agora aqui do seu lado esquerdo, nesse menuzinho azul. Clica na segunda opção, que é a opção mercado, tá? Aqui é onde vão estar todos os produtos da Hotmart. Então, dentro dessa plataforma existem mais de 90 mil produtos. Ou seja, produto para tudo quanto é tipo de pessoa. E nesse momento, você pode se perguntar assim, tá o que, que eu vou fazer com isso? Perceba que a maioria aqui são cursos, tá? Então, um exemplo básico. Curso de eletrônica geral. Tá vendo aqui embaixo comissão até R$ reais? Esse não é o preço do curso. Esse é o valor que você ganha se você vender um curso desse. Supomos que você está numa roda de amigos e você vê alguém falando assim, putz meu, fui lá demitido do trabalho, estou precisando fazer um curso, fazer algo novo. Aí você fala para ele, pô, tem um curso de eletrônica. Aí como que você vai vender esse curso? Você pode clicar aqui, ó, curso de eletrônica. Como eu já sou afiliado, ele mostra aqui para mim, você já é afiliado. Se você não fosse afiliado, ele apareceria aqui, afiliar-se agora, tá? Quando a afiliação é aceita, ele fica verdinho aqui, você pode clicar aqui, ó, ver links de divulgação. Se caso você clicar e não ficar verdinho na hora, é porque tem alguma restrição para afiliação, precisa ser aprovada. Então, aqui embaixo, ó, tem os requisitos que é necessário para ser afiliado, ok? Então, como que você vende? Quando você clica aqui em ver links, aparece aqui, ó, páginas de vendas. Esse link aqui, ele tem um código no final. Esse código representa para a plataforma que quem indicou esse link foi você que me assiste. Então, quando alguém comprar por esse link aqui, você ganha aquela comissão de 178 reais. Vou abrir minha calculadora só para fazer um cálculo básico para vocês. Agora, com a minha calculadora aberta aqui, vamos lá. 3... Vezes 178 reais. 534 reais. Será que em um mês, com várias técnicas que nós vamos ensinar para atrair clientes pela internet e também vender para os seus amigos próximos, será que em um mês você não consegue fazer três vendas? São vários produtos, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. 534 reais a mais no final do mês te ajudaria a pagar mais algumas contas? Te ajudaria a dar um passeio com seu filho? Acho que sim, né? Agora, para para pensar se você ganhasse isso por dia, por semana. É o que pode acontecer. Voltando aqui para os meus ganhos, eu vou te mostrar só a soma dos meus últimos sete dias. R$ 7.051 nos últimos sete dias. Quem está ganhando aí por semana esse valor? Esse é um ganho de alguém que já tem experiência. Só que para para pensar, eu estou te passando toda a minha experiência. Então, se você seguir os passo a passo que nós vamos ensinar, você vai chegar nisso daqui rapidinho. Então, agora é com você. Então, como você pode ver na tela do meu computador, nenhum nem bicho de sete cabeças, não é mesmo? Talvez, nesse momento, passou pela sua cabeça a vaga ideia de Ai, eu não tenho dinheiro. Eu não consigo mexer agora. Será que não é muito cá? Calma. Só de você receber esse link, você já tem um desconto. Tá? E assim, é justamente pelo fato de não termos dinheiro que precisamos fazer isso é exatamente pelo fato de você não ter dinheiro que você enxergou esse vídeo, essa oportunidade da maneira como você está enxergando eu sei como é o horrível você ir, sei lá, com seu sobrinho com seu filho, com seu irmão pequeno no mercado, ele pedir uma bolacha e você está com dinheiro contado só para comprar o bife, a linguiça você sair com seu filho para fazer alguma coisa na rua, sei lá, pagar alguma conta, ele vê um brinquedo e você tem que prometer para ele em janeiro que no dia das crianças você vai dar. Ou então, você é acometido por uma enfermidade inesperada, uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, você passa no médico, ele te passa um remédio e você tem que esperar o seu cartão de teste do o Vale cair ou pegar dinheiro emprestado para comprar um remédio. Sabe por que eu sou disso? Porque eu também te passei por isso. Então se você não quer mais passar por isso, se você não quer mais viver da maneira como você está vivendo, porque o que, que é isso? É uma vida na média. E quem vive na média são pessoas medíocres. Se você quer ser uma pessoa extraordinária e fora da curva, também tá nesse esse botão laranja aqui embaixo? Clica nele agora. Aproveita o desconto. Chama a pessoa que te trouxe até aqui. Vê o que, que ela consegue fazer por você. E vem para esse mercado. Venha para o próximo amigo da sua vida. Bem-vindos ao next show.